Me chamo Carolina Primo, sou psicóloga e vou falar um pouquinho então sobre a minha prática aqui durante a quarentena. Esse espaço que eu tô não é um espaço com cara, né, de psicólogo, de atendimento clínico, mas é o um espaço que a gente pôde adaptar em casa para o atendimento online devido à quarentena. E a gente tem aqui um cantinho, né, que a gente colocou uma uma proteção acústica, né, e, por conta de tocar instrumento e tudo mais, e aí acabou sendo o, o ambiente que melhor garante o sigilo. Então, eu trabalho com psicologia clínica. Né? Atendo criança, é, e eu vou falar mais disso, apesar de eu também atender adolescente e adulto, porque foi um super desafio. Né? Apesar de eu já ter experiência atendendo adultos, né? adolescentes, no atendimento online, eu iniciei atendendo criança agora, por conta da, da pandemia. E assim, uh, o que ficou bem claro para mim desde o começo foi que esse atendimento não poderia ser interrompido. Né, porque ficaria uma espécie de um abandono, né, um, uma falta de cuidado com, com as crianças. Então, né, vamos lá, vamos aprender, vamos trocar com os colegas. Tive ajuda assim, de colegas que já tinham experiência, fui ler, fui estudar, continuo fazendo isso é, e fui percebendo assim, o quanto, na verdade, é muito possível né, para... Para criança o brincar através da tela, né? É, porque para ela é muito mais natural. É muito natural o brincar e muito natural também a, a tela, né? Que para a gente talvez tenha um estranhamento muito maior do que para a criança. Então acho que esse é o primeiro ponto aí de falar da minha prática durante a quarentena. E a outra coisa, né? Eu já vinha desenvolvendo um trabalho mais em, em mídias sociais, especialmente o Instagram, um, colocando né, conteúdos sobre psicologia, sobre psicanálise, que é a abordagem que eu uso, especialmente voltada né, a pensar na criança, pensar na infância, e aí a gente foi, né, eu comecei também a fazer isso a partir de um olhar, de um cuidado para essas crianças durante esse período. Né? Então, a gente foi falar uh, em post, em live, e aí o espaço que me abrem, eu vou falar sempre sobre como a gente pode ajudar as crianças, como a gente pode cuidar delas, é, o que que a gente pode esperar ou não, ou o que que a gente pode descobrir neste momento, que é inesperado para todo mundo. E eu entendo que isso é um serviço né, de informação, de promoção de saúde, muito provavelmente de prevenção também. Bem. Então, esse é um pouquinho da minha prática é, durante a quarentena.